Começa agora o Trabalho em Revista, Programa da Justiça do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Pesquisa patrimonial feita por magistrados e servidores da Justiça Trabalhista garante pagamento aos trabalhadores. A boa utilização das ferramentas e ter conhecimento de como se cruzar os dados torna a execução muito mais célere e efetiva. Propósito de vida e protagonismo é o tema da entrevista em estúdio com o palestrante, compositor e escritor Álvaro Fernando. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no Giro da Semana e também o quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Dores e magistrados da Justiça Trabalhista buscam bens de devedores. São várias as ferramentas utilizadas para garantir o pagamento aos trabalhadores. Conheça um pouco mais sobre o assunto. A servidora passa horas pesquisando para encontrar imóveis, veículos, bens, dinheiro em nome de pessoas que têm que pagar dívidas em ações trabalhistas. A boa utilização das ferramentas e ter conhecimento de como se cruzar os dados torna a execução muito mais célere e efetiva. Tanto esforço para garantir que quem entrou com a ação e ganhou receba o pagamento. O cliente sai muito satisfeito porque ele buscou o advogado trabalhou para isso e o trabalho e o advogado ele dá o retorno para o empregado, né? Que é o que a contraprestação do que ele trabalhou o tempo todo que é a indenização. Os servidores e magistrados da Justiça do Trabalho têm convênios e acessos a dezenas de sistemas que vão contar muito da vida de cada pessoa, quando é feita a pesquisa patrimonial. As principais ferramentas, algumas das mais acessadas por servidores, são BASENJUD, que é o Sistema de Registros Bancários, o RENAJUD, para verificar veículos, os sistemas do COAF e InfoJUD, que são da Receita Federal. Mesmo quando não tem bens no nome da pessoa, a busca é feita para identificar sócios, familiares e até empresas laranjas. Com clique nós já temos acesso à declaração de imposto de renda da pessoa, endereço atualizado, quais empresas essa pessoa é, possui em seu nome, quais empresas que ela representa, mesmo não figurando como proprietário. As contas correntes, quem que movimenta as contas correntes dessa pessoa, se tem algum procurador, se tem alguma outra pessoa, um terceiro que não consta um contrato social. Então essas ferramentas nos dão muitas informações para que nós possamos é, dibrar a blindagem patrimonial que muitas empresas adotam para não pagar os seus débitos. A terceira vara do trabalho de Várzea Grande é destaque quando o assunto é resolver o processo e garantir que o trabalhador receba o valor devido. Primeiro que nós aplicamos aqui na execução a utilização de todas as ferramentas que nós temos disponíveis. Né? E o que é importante é a postura dos magistrados né? que sempre força a utilização dessas ferramentas, sempre estão buscando novas formas de correr atrás do direito dos empregados. Né? É muito importante, tanto para o advogado, quanto para o cliente. Por quê? Porque a busca, é, já nos atos executórios, ele é uma busca minuciosa, uma busca que demanda tempo. E esse tempo, quem faz para nós, nós requeremos. Mas quem faz é o servidor da Justiça do Trabalho hoje. Justiça do Trabalho reconhece estabilidade de bancária que foi demitida, faltando menos de dois anos para se aposentar. Veja os detalhes no quadro Decisão. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso reconheceu o direito à estabilidade pré-aposentadoria, a uma empregada que trabalhava no Banco Bradesco desde 1985, ou seja, há 34 anos. A funcionária foi demitida faltando menos de dois anos para se aposentar. Ela procurou a justiça para pedir a reintegração ao serviço. A primeira turma do TRT reconheceu que a bancária tinha o direito à reintegração. Afinal, ela atendia aos requisitos exigidos da norma coletiva da categoria, o primeiro deles estar a menos de dois anos da aposentadoria e o segundo ter no mínimo 23 anos de emprego no mesmo banco. Como consequência, o tribunal determinou que o banco pague a trabalhadora todas as verbas e benefícios até a sua aposentadoria, incluindo os recolhimentos previdenciários. Um frigorífico em Mato Grosso foi condenado a pagar indenização de 300 mil reais. Veja esta e outras notícias no Giro da Semana. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso condenou em 300 mil reais o frigorífico JBS. A unidade em Diamantino descumpriu normas de saúde e segurança. A decisão trata de indenização por dano moral coletivo. O frigorífico terá que atender 12 determinações. Entre elas estão a criação de uma equipe de emergência para treinar trabalhadores e ter o alvará de segurança contra incêndio emitido pelo corpo de bombeiros a justiça do trabalho em mato grosso está liberando o pagamento de quase 3 milhões de reais para alguns funcionários dos correios o valor é em reparação ao direito da progressão funcional de quem trabalhou nos anos de 1999 a 2002 para ter direito procure a 5 vara do trabalho de cuiabá o telefone é o 65 3648 4291. Em Cuiabá foi realizado o seminário de alinhamento intersetorial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Participaram do evento representantes dos municípios que atuam na erradicação do trabalho infantil e no Programa de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho. O TRT é um dos parceiros do programa e também participa das ações. Momento pausa legal! A dica legal de hoje é sobre a respiração. Conheça alguns exercícios que ajudam a melhorar a sua saúde. Confira! Olá! Voltamos com mais uma dica legal para você. Alguém aí já foi aconselhado a contar até três e respirar fundo em situações que pareciam fugir do controle? E não é que quem disse isso tinha razão? Respirar de forma correta pode ajudar muito no controle da mente e do corpo. A respiração controlada ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse e a falta de atenção. Então, a nossa dica legal de hoje é que você aproveite a sua pausa para aprender algumas dessas técnicas. Vamos lá? Essas técnicas podem ser realizadas no seu próprio posto de trabalho. Sentado, olhos fechados, com uma das mãos na região torácica e outra na região abdominal. Concentre-se nessa região. Inspire lenta e profundamente, expandindo o abdômen e expire de forma tranquila, retraindo o abdômen. Esse exercício consiste em quatro etapas. Sentado, olhos fechados, com as mãos apoiadas sobre as coxas, inspire pelo nariz, contando até três. Segure o ar nos pulmões por três segundos. Expire pelo nariz, contando até três novamente. Faça uma pausa de três segundos até a próxima inspiração. Ainda sentado, feche os olhos. Com o dedo indicador, feche a narina direita e inspire pela narina esquerda. Feche a narina esquerda e expire com a narina direita. Então é isso! Até a nossa próxima Dica Legal! Encarar os desafios da vida pessoal e profissional com maturidade? Você é protagonista da sua vida? O palestrante, compositor e escritor Álvaro Fernando é o um entrevistado do trabalho em revista desta semana e explica como é importante manter o otimismo, pensar no futuro e se perceber como indivíduo. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já!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 é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe! Amigo, já vai pra casa? Vou nada. Ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Sim, rapaz. Vê se para pra descansar, hein? Porque eu dirigi o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa. Ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Oh. <risos>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 Era uma vez, um menino chamado Beto, que vivia de catar latinhas. Mas um dia foi chamado na fábrica de seu Elias para dar uma ajudinha. E acabou ficando. Tirar ele da rua parecia uma coisa boa. Aquela história de que é melhor trabalhar do que roubar. Seu agenor não concordava. Nessa idade, uma criança precisa brincar. E estudar, claro. Mas com tanto trabalho, era impossível. Sem tempo para descansar, Beto ficou doente. E sentindo falta do garoto, os chefes foram atrás dele. Chocado com aquela realidade, seu Elias percebeu que podia fazer mais por aquelas famílias. E assim, tudo mudou. A empresa cresceu, a comunidade melhorou e todo mundo saiu ganhando. As oportunidades fazem toda a diferença na vida de qualquer criança. A responsabilidade pela saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores é de todos do profissional, dos empregadores, do poder público e da sociedade. Juntos e mobilizados, podemos evitar adoecimentos, acidentes de trabalho e até tragédias. O primeiro passo é deixar de lado a indiferença. Todo ato voltado para a proteção dos trabalhadores importa, inclusive para o bem-estar empresarial, porque trabalhadores saudáveis produzem mais e melhor. Aos empregadores, cabe fazer um diagnóstico de riscos, sinalizar áreas de perigo, identificar e corrigir condições que favoreçam a ocorrência de acidentes e oferecer treinamento. Aos trabalhadores, cabe utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos de segurança. Ao poder público e à sociedade, cabem a fiscalização e o engajamento em campanhas de prevenção, como o Abril Verde. A vida se dá no encadeamento de acontecimentos. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas nas nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Que a nossa escolha seja sempre colaborar para a segurança e a saúde no meio ambiente do trabalho. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra.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 Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso Olá, qual é seu propósito de vida? Ter sucesso profissional? Realizar um sonho? faz feliz. Já parou para pensar nisso? É o tema da nossa entrevista de hoje. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio palestrante, músico e escritor. Já recebeu vários prêmios. Álvaro Fernando, a quem a gente agradece muito pela Ô, presença. Vida. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Álvaro, qual o segredo do sucesso profissional? Ah, se eu soubesse, ia ser uma maravilha, né? Se eu soubesse o segredo. É... A gente tem tantos livros, né? Assim, 10 dicas para ser feliz, 5 leis do sucesso. E se a gente fosse decorar todas elas, seriam milhares de leis, né? Por que, que isso acontece? Porque não há uma fórmula. Né? Cada pessoa tem o seu caminho, né? Se eu pudesse dar um conselho, seria você avaliar o quanto você tem a rédea da sua vida na mão e o quanto você está se deixando levar no estilo Deixa a vida me levar, vida leva eu. Álvaro, vamos falar sobre protagonismo e qual a diferença entre protagonismo e propósito de vida. Tem diferença nisso? Tem diferença, porque o protagonismo está relacionado com tomar as rédeas da própria vida. Né? Fazer o papel principal e o propósito está é relacionado com valores mais elevados. Quando eu falo de protagonismo, eu penso que o mais importante da vida da gente é a questão profissional, né? se resolver profissionalmente. Porque é isso que você vai fazer todos os dias. Eu, por exemplo, cheguei aqui em Cuiabá ontem e estava assistindo um, um, um encontro muito interessante de um executivo. Eu vivo viajando e tendo contato com executivos muito inteligentes e muito interessantes. E esse era o Guilherme Camargo. Carvalho, Guilherme Carvalho, que estava falando o seguinte, você vai pegar para uma equipe um caderno e você vai escrever uma frase todos os dias, que é assim, eu estou aqui para trabalhar. Né? Se você escrever essa frase, feliz, é uma coisa. Se você escrever, ai meu Deus, não tá legal. Né? Então, uma questão importante do protagonismo começa por aí. Com que energia você escreve essa frase no seu caderno todos os dias? Eu estou aqui para trabalhar? Ou, ai que pena, hoje não é sexta-feira. Né? Ai que pena, não são seis horas da tarde. Ai que pena, eu não vou me aposentar hoje. Ai que chato que eu vim aqui. Aí é hora de separar e pensar que talvez você não esteja fazendo o papel principal da sua vida. Isso é tão importante. Agora, como ir e assumir esse papel principal na vida? Porque é difícil? É, isso você tem uma questão da disciplina, né? Porque ninguém vai ligar para sua casa e perguntar para você, e aí, tá pensando na sua vida e o seu propósito? Como anda? Não, é você que vai fazer isso, né? Existem tem dois tipos de disciplina. A disciplina imposta a você e a disciplina que você mesmo considera sua disciplina. Exemplo escovar o dente. Você não quer escovar o dente quando você é criança. É uma disciplina imposta a você. Mas num dado momento você chega à conclusão de que escovar os dentes é bom. E aí isso vira uma disciplina sua. A questão do propósito de vida, como fazer isso, tem a ver com disciplina sua. É você que vai fazer. Não tem ninguém que vai cuidar do seu propósito de vida. É impossível. Só você vai tomar as decisões necessárias para você escrever. Eu estou aqui para trabalhar. Que bom, que bom, porque vai acontecer todos os dias. Tem pessoas que promovem essa mudança no sofrimento, na hora do desemprego, na hora do desespero. Por que, que o ser humano é assim? Essa mudança tem que partir nesse momento final? Não sei. Geralmente daí as pessoas estão enfraquecidas, né? Quando há um momento de, de depressão, às vezes pânico, tudo isso, né? É um momento difícil de fazer grandes mudanças, né? Daí é o um momento onde a gente está mais buscando uma recuperação. A gente tem que pensar nessas mudanças quando a gente está bem, né? A gente está bem, mas a gente tem uma coisinha que precisa ser movida e é nessa hora que a gente faz isso, né? Que a gente transforma a nossa vida, né? Que nem a pipoca, conhece a história da pipoca e do piruá? Conta. É. Você... A transformação é o grande elemento, é o sonho do palestrante. Quando a gente faz uma palestra e a gente percebe que o público ri, o público participa, o público se emociona, o público pensa, né? Isso tudo é uma realização. Você fala, está dando certo, estou me comunicando. Mas o sonho do palestrante é que a pessoa saia da sala diferente do que ela entrou. Né? Essa pergunta que você está fazendo está relacionada com a pipoca e o piruá que é um texto do, do Rubem Alves, um escritor mineiro, né? Que ele fala sobre a transformação, né? Quando a panela esquenta e o piruá se transforma numa flor branca nutritiva, né? O que sobra no fundo da panela? Os piruás, né? aqueles que por mais que a panela esquente, eles não se transformam. Né? A casca dura do piruá é formada pela presunção e pelo medo. Eles acreditam que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Então, a partir do momento que você percebe isso, você está preparado para se transformar numa outra coisa. O homem ele é semelhante à história do milho da pipoca. Né? O milho da pipoca não é aquilo que ele deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. Mas para quem estoura, isso depende da iniciativa de cada um. Como chegar lá nesse ponto? Vontade própria? Disciplina. Colocar isso na pauta do dia. Né? Você tem um to do? Já ouviu falar de um to do? A fazer? Você tem no seu computador? Né? Todo mundo tem né? um lugarzinho onde está escrito assim, a fazer. Tá? Uma sugestão que eu dou é coloque um post-it Sabe aquele papelzinho que tem uma colinha? Um lembrete. Coloca ali no seu computador escrito assim, ó. O que eu estou inventando para fazer agora para não fazer o que eu tenho que fazer mesmo? Repete. Né? <risos> o que eu estou inventando para fazer agora para não fazer o que eu tenho que fazer mesmo? Né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente precisa mudar. Mas dói, né? A transformação do milho de pipoca em pipoca acontece pelo poder do fogo. Né? Momento em que a vida nos leva a uma situação inesperada. Né? Existem pessoas que se transformam e outras que se mantêm para sempre com uma dureza e uma mesmice assombrosa. O medo paralisa. Como enfrentar esse medo que muitas vezes impede essa transformação? Através do conhecimento. A transformação se dá através do conhecimento. Né? Quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente geralmente tem três dúvidas, três desconfianças. Primeira desconfiança: desconfiança do mestre. Hum, eu quero aprender isso. Por exemplo, você vai aprender a tocar violão. Aí logo você vira assim e fala: hum, esse professor, será que ele é tão bom assim? Talvez eu encontre um professor melhor. né? A segunda desconfiança é a desconfiança do método. Esse professor é bom, mas esse negócio de ter que segurar o violão assim, eu quero segurar do meu jeito. Né? E a terceira desconfiança é a desconfiança de si. Eu não sou bom. Eu não tenho jeito. Né? Essas, quando a gente vence essas três desconfianças e a gente começa a, a se abrir para aprender as coisas, daí a gente está sempre... Nos impulsionando em direção a essa transformação. Essa busca por uma chave, mas como que a gente faz? Como que a gente faz? Como que a gente faz? Ela não vai embocar numa caçapa boa. Porque somos diferentes. Somos individuais, singulares, particulares. Então cada um tem o seu caminho. Quando a gente ouve aquela frase famosa do Sócrates, sei que nada sei. Né? O que é isso? A gente fala, ah, ele era humilde. Não, não é isso, não estou dizendo que ele não era, mas não é sobre isso essa frase. A frase é sobre uma questão que é o seguinte, quando você não sabe nada, você pode perceber. Se você conhecer uma pessoa que você avalia, julga com uma pessoa que não sabe nada, geralmente ela é arrogante, ela acha que ela sabe tudo, né? E quando você aprende um pouquinho, você percebe que você não sabia nada sobre aquilo. Exemplo, você é um cara que gosta de vinhos. Né? daí você começa a estudar daí você descobre que tem um milhão de livros, de vinhos e coisas, uma cultura milenar e num certo momento você fala nossa meu, estou estudando vinho há um ano, e aí? Aí eu descobri que eu não sei nada o outro que nunca leu um livro acha que ele sabe tudo de vinho, né? Então é nesse sentido o sei que nada sei a hora que ele começa a ter um conhecimento, a fronteira com o desconhecido é muito maior, percebe? Se o conhecimento fosse uma ilha, e você tem as praias do desconhecimento que está em volta, você vai aumentando a sua ilha, sua praia do desconhecimento vai ficando grande, você faz uma ilha gigante, você começa a olhar e falar, nossa, eu não sei nada. O poder está dentro de si. O poder sim, sempre está dentro de si, mas no conhecimento, né? Não é uma coisa poder está dentro de mim. Cuidado que daí você pode ir para o campo da espiritualidade que abre uma outra porteira Boa também. <risos> hoje nós falamos sobre sucesso profissional, propósito de vida, protagonismo. Para encerrar essa palestra, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, porque hoje nós conversamos com o um palestrante, músico, escritor, Álvaro Fernando, que já ganhou vários prêmios pelo Brasil afora e está aqui no nosso trabalho em revista. Que mensagem você deixa? A minha mensagem é, abra o seu caderno e escreva, eu estou aqui para trabalhar. Se você estiver feliz...